Explode, soul, explode! Oi, Piazão, tudo tranquilo, tudo de boa, sou Vento aqui para mais um vídeo, manos. Hoje estou aqui novamente no BNG para fazer mais Drift, velho Eu tava dando uma olhada nos mapas e eu achei um torrezinho muito da hora a gente andar hoje. Então eu já preparei esse carro aqui, ó. Eu peguei a versão dele de Drift, coloquei os para-choques de novo. Mexi em algumas coisinhas, né, de preferência minha. Então, já vou saindo aqui. Eu não andei lá ainda, eu só olhei onde que é no mapa. Então, assim, eu não sei exatamente como é que é o todo, como é que são as curvas lá. Mas eu vi que tem uma montanhazinha da hora para andar, então acho que vai dar um rolezinho da hora. Então, aqui pessoal, é o iniciozinho do no nosso vlog já. Então, ó. Aí vamos chegar aqui jogando de lado. Veja qual que é aqui: as placas de sinalização. Ai, ai, ai, ai, ai. Não, me mandaram lá no Instagram, eu não lembro quem foi agora exatamente, mas me falaram lá no Instagram pra eu ativar o ABS, que é por isso que tipo, tava travando a roda. No caso, faz bastante sentido, né? Que o ABS justamente pra não travar a roda. E a roda no BRG tava muito fácil, velho. Então agora eu tô usando a ABS aqui, a roda não vai ficar travando. E é bem chato você tentar frear um pouquinho e o carro sair de frente, velho. Eita, tem neve, velho. Hum, não, velho, tava tão bonito. Será que a diminuiu o gripe na neve? É provável, né? Imagina que sim, né? BNG, realismo? Acho que o grip vai ficar meio misturado, Eita, é, é, é, é. Tem menos gripe. Bem menos gripe. Eita, ele tá com menos grip ainda, velho. Ah não! Meu Deus, a minha roda! Eu perdi a roda, velho. lá ele. Ó, o motor querendo quebrar. Quero ver se quebrar agora, filho. É, você saber. Eita, eita, não! Eita, que é terra. Não quero, não. Não quero, não. Não quero, não. Bora descer, então. Agora o vizinho Já chegando no final aqui da subida, né? E, mano, eu achei muito estranho que a gente tem neve. Eu não sabia que tinha neve aqui, velho. É incrivelmente escorregadio a neve, véio. Tipo, muito difícil segurar o carro. não nossa velho agora não certeza que não vou tá 90 graus do lado vai não. Ah, ah. quando eu freio sim. agora sim é meu filho tá andando não gostei muito da neve hein? muito escorregadio Deus beleza eu acho que eu acabei de estragar meu carro tudo velho. até onde o carro você eu vou chegar vem agora estamos com um escape direto. Direto não, tá sem escape na verdade. Bora. Ó, tamo bastante tempo aqui fazendo leite em Será que eu tô profissional já nos deixa no BNG Ai, ai, ai, ai. Elogia não, elogia não. Ó, ó, o é, o é. Bora ver se eu consigo estourar esse motor aqui. Ó. Eu estou muito forte. Tentando de vir até escuro o motor, pera aí a ver três rodas ai, ai, ai. Não. não era assim que eu queria estragar o carro, velho Essa parte do uma que eu não conheço Me diga que sou aí. o manobreiro do andeiro que é, Estragar, mas não estraga véio. A embreagem está engrossada Oxe, não vai passar, Nem isso, não vai embora, velho. Meu Deus, esse carro é de ferro. Quer dizer, meio o né? Isso, não é Tranca, motor, tranca. Pelo amor de Deus, eu não vou tomar. Mano, ah, esse motor não explode, meu Deus. Tive uma ideia. Preciso de uma pedra. É. Hum, peraí. Beleza. Olha, sente a dor do motor. Sente. Explode, sou, explode! Explodiu! <risos> então é isso, pesado. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. E dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo aí na tela, que você talvez também curta. Vídeozinho da minha primeira vez fazendo drift no BNG. Então dá uma checada, certo? Valeu e falou!